Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e vamos saber qual é a mensagem para a Ares, então vamos lá. Meditação. Vamos complementar. <SILENCIO> E uma mensagem do oráculo. Purificação. E vamos dar uma arrumada. Ares. Uh, foco no aqui no agora, para você conseguir enxergar os pequenos detalhes e analisar melhor o seu momento de maneira justa. Você vai começar a ver possibilidades, novas ideias disponíveis e aquela sensação de tudo parado ou que está pingando sempre pouco, tudo isso tende a se dissolver, porque aí o seu foco muda e a sua atenção está no outro lado, sem revolta do lado que você está, percebe? Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas, conhecendo os limites emocionais para trazer à superfície os sentimentos mais purificados desse seu momento atual. Ou seja, para que as coisas comecem a dar certo, a fluir, a andar, Será preciso uma limpeza, limpeza de emoções, limpeza do que está travando a fluidez. E tudo isso você consegue por uma análise de detalhes, tá bom? Gratidão.